Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. Aí, família, sabadão nas entrega. Acabei de ligar, ó. 7 km.1 km 10 e 64, lá no Burger King, beleza? Vamos pegar essa entreguinha aqui e vamos lá buscar. Ó, tá bloqueou o aplicativo. De bloquear aqui Tem que ir lá no Burger King, rapaziada Vamos clicar em mapa aqui Hoje é sabadão, nas entregas É sete e meia, pensei que até não ia tocar Porque tá cedo Mas já tá tocando, sabadão nas entregas Videozão de hoje, beleza? Vou meter marcha Lá pro Burger King Pra eu pegar essa entreguinha Acompanho as entregas aí, fechou família? Vamos fazer várias entregas hoje Sabadão Hoje acho que é dia 18 eu acho. Mas vamos lá, acompanha aí. Vamos ver quanto que a gente vai fazer hoje. Sabadão de noite nas entregas. Fechou? Boa família. Tá cantando o aplicativo aqui, tá? 5.6 Km, tá longe. 8.39. Vou aceitar porque faz tempo que não toca aqui, já faz uma hora e meia que não toca. Vamos embora, rapaziada. Lá no Burger King de novo. Entreguinha. É 5.6 km. Acho que é a distância da. Da entrega. Mas vamos ver quanto que tá de quilometragem. a ver. Porque o Burger King aqui é muito, muito perto aqui. Acho que não dá nem um quilômetro. Vamos colocar no eixo só para ter certeza. Tá carregando aqui. Deixa eu encostar aqui. Só bater uma quilometragem mais aproximada para vocês aqui ó um minuto e agora ó lá 760 metros eu já andei um pouco da um quilômetro da onde, onde eu tava e a entrega se eu não me engano parece que é fora da cidade do distrito aqui tá ligado vamos pegar essa entreguinha vou gravar para vocês aqui família é o seguinte meu aplicativo tá tocando muito pouco porque faz tempo que eu não faço entrega como vocês sabem aí e quanto mais entrega você faz mas toca o aplicativo e meu aplicativo eu sou nuvem tá. Se você for OL tá tocando bastante para quem é OL pessoal tá falando aí que tá fazendo bastante entrega hoje fazendo 20, 30, 40 entregas no dia de hoje. Então hoje tá tá bom para para correr só o meu aplicativo não tá tocando muito por causa disso tá porque sou novo. No aplicativo tenho poucas horas online, poucas entregas. Que eu tô voltando agora, beleza? Aí já aceitei essa aí. Quanto mais entrega eu vou aceitando, mais o aplicativo vai recomendando aí pra mim também. E outra coisa, eu só aceito corridas que já tá paga, tá ligado? Então, o pessoal tem maquininha de cartão, aceita dinheiro. E isso facilita também pra eles. Tem mais chamada. Vixi, Burger King tá lotado, mano. Mula. Vai, tá cheio pra caramba. Vamos dar que eu cheguei na coleta aqui. Já era. Pedido 3054. Vamos lá buscar, acompanha aí. Pronto família, já pegar uma entrega aqui, tá? No Burger King. Vamos dar aqui. sair da coleta. Vamos ver quantos KM que a gente vai rodar. É pra entregar para Henrique. Vamos colocar no ex aqui. E ver quanto que vai dar, né? Colocar a mochila nas costas aqui. Deixa eu ver se tá bem fechada a mochila. E é marcha. Aí, família tá dando 4.4 km já tô olhando de longe aqui tem que pegar a pista agora vou meter marcha, deixa eu colocar o celular aqui ó, 4.3 e 6 minutinhos tá de boa, também a corridinha ela é 8 e 50 se não me engano na hora que tocou né, 8 e uns quebradinhos cadê a chave da moto liga, cadê Ignição aqui. Bora família, marcha nas entregas aí, acompanha aí. É família. Pegando estradinha aqui para entregar como eu falei para vocês, ó. Receba. Acelerando tudo no túnel de transona. Ó, tome corte. Mais um túnel aqui, tome corte. Peguei mil graus. Acelerar tudo aqui. E tá tendo polícia ali embaixo, ó. Já tem até no um ex que aplicando, avisando polícia. Só acho que eu não vou passar por lá. Porque é rodoviária, tá ligado? Rodoviária é mais perigoso deles a multa. Não que militar não seja, mas rodoviária. Você está ligado, né? Acompanha aí, rapaziada. Ó. Aí família, estamos aqui no distrito industrial da cidade, tá ligado? Como vocês podem ver aqui também, voz de usão, porque aqui só tem fábrica. A gente vai entregar em alguma fábrica, estamos aqui a 490 metros. Vamos ver onde que a gente vai entregar, que eu também não sei. É logo ali na frente. Devia ter o número da fábrica, o nome da fábrica pelo menos, é porque tem Avenida Lázaro Ribeiro, número 0. Como assim número zero, tá ligado? Número zero, não existe isso aí. Mas vamos ver E família Fui fazer a entrega ali no Burger King Ali tá de parabéns, hein Os cara tá aí Os cara tá Entregando rápido a comida Não tem que ficar esperando muito, muito tempo Ah, é, tem uma fábrica aqui agora Pra gente saber, né Agora que é o X da questão Deixa eu colocar aqui no Ace de novo é um pouquinho mais pra frente pelo Waze, vamos ver. Vou parar onde é o Waze, mano, não sei. Ó, o Waze tá por aqui. Deixa eu ver. Bom, vou parar por aqui. É onde o Waze deu, não tem como saber onde que é. Cheguei na entrega. Estou no caminho branco. Oxi, tem uma mensagem aqui, como assim? Empresa quality. Vamos andar para trás aqui. Caminhão branco. Agora lascou, hein, família? Quality? Pera aí família. Eu vou desligar a câmera aqui, vou procurar e eu mostro pra vocês, tá? Eu tenho que procurar onde que é essa empresa quality. É família, tá difícil achar o, o cliente aqui. Estão procurando aqui onde que ele tá. Não estou achando. Será que ele tá lá embaixo? Eu já mandei mensagem pro cliente aqui. Mas não tô encontrando, família. Ele falou que eu passei direto aqui, ó. Para onde ele tá? Cadê ele, mano? Nossa, um cachorro aqui. Mula! Mula! Cachorro indo nada, mano. Cadê o cliente, família? Não encontro Ele falou que eu passei direto, mas vamos ver E aqui parece meio perigoso, né, mano Eu tô achando que é aquele caminhão lá em cima Mas eu não sei, porque não tem ninguém Bom, vamos lá Tá gravando? Tá gravando Vamos ver, né Caminhão branco Ó, a localização que ele mandou era aqui em cima. Será que é o caminhoneiro que tá ali que chamou, mano? E agora? Bom. Vou parar aqui pra ver, né? Vai ficar ligeiro aqui, né? Meio perigoso. Parar aqui, ó. Bem na frente. Bom, família, deu certo a entrega. O endereço estava super errado. Fui aqui pra cima, ó. Onde a para um monte de caminhão. Tá ligado? Onde os, caminhão, os, os caminhoneiros dormem. Ele estava lá em cima. A localização estava errada. Bom, enfim, deu certo. Rodei, rodei. Deu certo a entrega. Fui finalizar aqui. Não, não deu pra finalizar porque eu tava longe do endereço que ele colocou no aplicativo. E vamos lá, vamos tentar finalizar de novo. Já confirmei o, o pedido do cliente. Bom que deu certo, né? O importante é dar certo, o cliente tá? O cliente está com o lanche entregue. Rota finalizada, quero avaliar. Vou avaliar não, tá de boa. É, vou voltar aqui. Olha lá, ó vou mostrar para vocês aqui. Deu 8,39 esse pedido. Deu muita dor de cabeça esse pedido, hein? Vixi! Vamos ver se a gente faz mais uns mais umas duas entregas hoje. Vamos ver se a gente consegue fazer. Tá dando quase 10 horas da, da noite já. Duas horas entregando. É marcha nas entregas. É nóis. Voltamos aí, família. Seguinte, encerrando a noite. Agora é 11 h da noite. Tá. É, fiz duas corridas. Total de R$19,03. Fechou. Vou ficar offline aqui no, no aplicativo. E vamos trocar uma ideinha aí. Pronto, tá offline. Seguinte, família. Então, cortou o vídeo. Tinha acabado a bateria da câmera. Mas é o seguinte, família. Resumo bem rápido. Eu fiz R$19,00, tá? Fiz duas corridas. É, tava um dia bom no sábado. Sabadão, tava um dia bom de corrida. Mas como eu sou nuvem, tocou pouca corrida pra mim, tá? Eu vou tentar fazer mais corridas durante... Esse mês, tá? pra ver se o aplicativo Começa a tocar mais pra mim Acredito que sim, que ele vai começar a tocar mais Mas Na minha cidade aqui funciona muito bem Pra quem é OL, pra quem é nuvem Ele não toca tanto assim firmeza Mas sabadão foi bom É... Pelo menos o pessoal que tava fazendo iFood aqui Todo mundo Achou que foi um dia bom De entreguinha, apesar de eu ter feito só apenas duas Fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo